Cavaleiros, aqui é o mendigo. Estamos jogando o infernax, aqui é a parte 3. E a gente tá pronto para se aventurar aqui dentro, que é... Vamos descobrir numa agora. A Fortaleza de Velshire. Pronto, a gente veio abrir isso aqui já, mas não explorou nada. É só para gastar chave, para eu não jogar bicho fora de algum jeito, né? Tento que eu sou esperto em acabar perdendo, mas bora lá, vamos começar aqui. Eu espero que a gente esteja preparado para isso aqui, porque... não é gostou é brincadeira não, a música tem isso aí. Spin Scene, e lava... Isso mesmo. Brincadeira, acabou. Oh, eu vou embora. Acabou de morrer um jão ali. Vou tentar salvar ele por aí. Ó, tem como não. Meu. Eu morri muito rápido, velho. Vai embora, rapaz. O cara foi esperto mesmo. viu? o cara morrendo, o cara pega o um outro beco. Busquinha da hora. As armadilhas? Foi quase, hein? Que sacanagem. Armadilha da direita e esqueleto Isso aí só tem espada do pobre diabo, mas... Armadilha não ativou, ele, não deu sorte, né? É muito bonito, o bicho toma uma flechada na cara não acontece nada, né? Ele imune as armadilhas do castelo, por quê? A gente vai para esquerda Vamos pra esquerda O caminho aí dá dar ruim Já tem gente morrendo ali Puta, vai! Dá tempo eu ter salvo ele, né? Se eu não tivesse frescado aqui Tô esperando ele se salvar Que isso, gente Ninguém se salvar se você não, né? Teve um cara aqui E moeda! <risos> é moedinha de ouro vai fazer falta, você vai ver. Olha lá, para completar a vintão. Pra... A gente presta atenção na arma que o bichinho tem na mão, né? Pra saber como é que vai reagir. Se ele tiver lança, fica preparado pra defender. Se ele tiver machado, fica no, no, no, numa distância meia dele, que ele não consegue acertar, né? Se ele tiver espada, pode chapuletar à vontade aqui. da espada. Opa! Isso aí tem espada pegando fogo. Isso aí é um peligro! Ele vai matar o cara de uma, se não for esperto. E que defesa a gente tem? Deixa eu ver. Tem uma armadurazinha de, né... Qual o nome dessa bicha? É a puta de malha. Vou usar o escudo aqui só por garantia, mas foi na verdade foi eu, meu. <risos> tá ter esperado. Eu queria ver se a gente morria de uma, porque eu dei que era o caso. Dá pra matar esse bicho já, né? Primeira vez que eu tava jogando esse jogo, eu não... Eu achei que não tinha como matar o assim. a Cachapuletana, se ligar a bolsa neste tipo e corria. Mas é só bater quando ele tiver com o coração aberto, a caveira com o coração. Um Rubi? Será que é aquele que ele tem aí não? É o vermelho Dá né? pra acordar também né, o lado, por cima dele aí e pegar o que tem ali do outro lado e é a chave. Mas eu vou lutar com ele porque ele vai dar uma experiência boa. Essa magia de escudo, ela, ela é meio safada. Ela é muito boa, mas ela é safada, porque... Ela dura uma tela. Eu não lembro se a magia de escudo do Zelda 2 é desse jeito. Se esse cara me trancar, que eu tô feio Que pra mim que durava. Assim que eu trocar de tela, ela acaba. Aí é meio chato. Ih, cara, volta aí. Então morra. Eu tô tomando porrada aí, tem meia hora já. Aí, moleque! 250. Vai se deixar dar de um dinheirinho aí, hein? Pronto. O certo era vir pra cá mesmo, esquerda, pegar uma chave e vamos pra direita agora. Olha lá, vamos ver a magia acabando aqui. Acabou. Era, né? Tipo, uma tela é muitas vezes. Como um escudo cura. Tipo, é excelente pra chefe, né? Viu o tanto que durou. Mas quando tem uma tela muito grande assim pra gente navegar, não é muito interessante, não. O cara vai ficar alugando o lugar aí, como é que eu vou pular? Esse escudinho aqui faz umas maravilhas, viu? Um bichinho aí de madeira que aguenta um... chibata um grande. Esqueleto babaca! Olha lá, arranjou o emprego. É porque eu tava tirando um dos esqueletos de. Ah não, eu tirei um dos caras da espada, né? Roda-lança aí é só um lixato. das espadinhas é só chapuleta. Olha lá, o pobre diabo chega, toma duas e morre. Ah, droga! Acompanhado do, do carinha do machado, não é muito interessante não né? você caçar a briga quando dá a espadinha, né? Escudinho, rapaz. Estilo Zelda, Zelda 2. Você começa com o escudinho aqui, né? Aguenta quase tudo. Rocha, armadilha, porrada. Só não é dano físico, né? O bicho do pé. Magia também, mas. Aí também já ia ser pedido demais. Tô esperando tomar dano. algum bichinho da espada velho, pra né? Você tem pena deles agora. Opa, esse ali é o olho vermelho, ele é né? um pouquinho mais. Mais sagaz. E pronto, chegamos no negócio aqui. Tipo, naquele modo que a gente escolheu no começo da campanha, e você escolher aquele segundo... Acho que é o um modo hardcore, né? É alguma coisa assim, se você escolher o um modo hardcore, ele tira isso. Mas pra você evitar isso aqui, né, você vai... Tipo assim, não vai ter isso aqui pra você salvar no meio da, da dungeon, mas você pode voltar, você sai e vai salvar salva. Isso é um trabalho a mais, mas não muda muita dificuldade, não. Eu vou aprimorar a vida tá mais a mana, quanto é que eu tá... até tá mana aqui. Tem 5 né. 6 vai dar pra usar esse escudo 3 vezes. vamos pegar uma mana. Vamo pegar a vida. vamos pegar a vida. Porque eu acabo de fazer uma besteira, era pra tu pegar a mana mesmo, velho. Vambora. A chave, tá vendo o certo? Era vir, ir pela esquerda primeiro, pegar a chave e voltar pra cá. Vamos lá por cima Tô sentindo um cheirinho de coisa legal ali por cima Os olhos tem duas variações, né? Tem o azul que é meio lesadinho Ele fica de um lado pra outro Mas o vermelho é bem mais ativo Olha lá Olha lá que eu me lasquei Agora um armadilho e um esqueleto é pra lascar não tem nenhuma magia de ataque, vai ficar logando lugar esse babaca. Era pra armadilha matar ele, cara. Como é que porra, ele tem imunidade isso aí? Me lasquei por causa da armadilha, mas aí. Baú, baú. O que é que tem no baú? O meu, o que, é que tem no baú aí? Tome, fala em magia de ataque. É o trovão, é a tempestade. É importante ler isso. E vai ser a do, o magia da tempestade, uma coisa assim. É tempestade de trovão cria uma poderosa Tempestade de trovão. fica esperto para para leitura, é importante, para não ficar rodando o jogo, velho. Vamos ver, a gente vai ver depois o porquê, mas o, o tal do seu mendigo não sabia ler e rodou um bocado. Perna. Quando você é baixado, você é quase um destrutivo, né? Você fica assim, ó. Com, contra a armadilha. Não deixa o inimigo chegar perto e ele chapuletar, no que ele escudo não aguenta. Mas o escudinho é muito bom. Ele, o escudinho defende isso aí, ó. Eu não vamos arriscar, porque, né, do jeito que vem você tem que dar um pulo Deixa o cara é chato, cara. Vem aí. Bora usar uma magiazinha. pô uh, velho Desce um pouquinho de magia pra dar um truho nesse zero, ela. A gente tem que testar a magia. Vamos testar no chefe, pelo visto. Esse cara é muito chato, velho. Chega perto aí. Uma dele. A massa tivesse um pouquinho mais de alcance, né? Chego muito perto não, aqui. daqui eu não tenho um ponto de correr não, meu, velho. Aê! 11 moeda, Vê aquele moedão ali, o cara acha que vai ganhar muito dinheiro, porque ele é tão raro. Mas é uma moeda é que vale 5 só. Esse jogo tem uns pulos tão chato, cara. Acho que esse é o primeiro dos pulos chatos. Biche. O dos carinhos da espada apareceu. Isso aí não conta como carinho da espada, não. Porque ele tem espada, uma espada, mas ele é outro tipo de caveira. Ele é um... é um cornozinho, é um chifudinho. O que ele tava tentando fazer ali? Ah, véi. Magia. Fazer é uma magia de cura. Não, queria escudo morreu só de uma, né? Só de uma. Depois daquelas outras 10 mil que eu dei. Oh yeah. Essa catinga, vocês estão sentindo esse cheiro. Esse cheiro. Essa catinga do diabo! O, pó, o próprio cão. Que diabo vira. Essas cutscenes são tão legalzinhas, velho. É muito bem desenhado. Olha que bicho escroto, velho. Ah, aquele buraco no umbigo lembra minha. minha cirurgia. <risos> Ah, desgraçado, mas não tem simpatia aqui. Ah, droga. Puta, cara, esticão Muito feio o bicho, não tem nem como, como arranjar um nome para ele, porque... o tanto de coisa que ele é. Ele tem uma garrazona gigante aí com duas mãos e... Eu vou morrer. Mas eu dei uma porrada já, então tava aluno. Homem. Ah, em cima do bicho, velho. O poder do cara. Ah, tem um poçãozinha, né? Mas vamos deixar para o próximo caso eu morra. Poção é emergência. Magi... Mano, você recupera magia, você compra. Dinheiro da gente não tem infinito não, então, né? Muki jogos. Tome! Foi eu que morri, não foi ele não. esqueci se Tommy! Ah! Primeiro morto do jogo aí, bonita, né? Bonitinho o cara morrer aqui e tomar logo um fatality. É que este porra tá, tá ruim na minha mão. Eu uso o escudo assim que eu tomar a primeira porrada dele, caso eu tome, né? Porque aí eu, eu fico mais resistente e ainda recebo a cura. Bora lá, seu gordo. massa não tem alcance, velho. Chega perto pra bater, chega! Bem, bem pertinho pra bater e tomar uma grande. O <risos> atrasou um pouco o ataque agora só pra me lascar. De modo de este zero é linha. É um otário, cara. Vou lá, o Nodamanismo pra ele aí. Ele não apela... Foi quase. Ah, droga. Eu ainda aguento mais um. Ele não. Toma! Só muito dota por quê? Eu tô correndo sangue. Eu não vou nem tentar. Que eu... Olha lá. É chuva. Oh! Me salvei! É a primeira, mas eu tô todo melado da luta. Mas olha lá, dá. Se você ficar lá embaixo, a tripa não cai, não. Eu quero querer se melar com tripa de demônio, velho. Aí, ó. ó, ó essas ormezinhas são o que sela, né? Ó. A porta da chave lá. O Chapuleta é salto. Oh, ah. Senhor do forço! Derrotamos o malmon Propagador das mentiras. O cara nem boca tinha, velho. Nada a ver. Agora muito menos, hein. Chapuletada segura. Oh yeah! Isso aí mesmo, cavalheiros. Conseguimos. Matamos o bicho. Até agora, hein. Imagina que não ficou muito grande o vídeo não, mas, pô, né, já, já tá rolando, já vencemos um, um dungeon. Vou deixar o, cada dungeon separado em um vídeo, porque, né, sai é isso aí mesmo. Vamos nos aventurar ainda mais. O que é que a gente ganhou? Só pra, pra dar uma recapitulada rapidinho aqui. Tempestade do trovão. Oh yeah! Ali, ó, o a, a primeiro a primeira negócio já foi. Temos mais quatro chefes muito doidão, né, muito, com quatro dungeons foda, quatro chefes foda. Jogo foda. Gosto bast... Gostei bastante. Era o Zelda 2. Castlevania 2 dos, dos, dos sonhos que eu estava esperando para jogar. Eu estava com saudade. Obrigado, cavaleiros, por, por terem assistido a desgraça até aqui. A gente continua depois. Não sei o que a gente vai fazer não, porque eu não estou lembrado muito bem não. Só sei jogando, né? Mas próxima parte a gente vai, vai para lá mesmo. Vocês estão entendendo, né? Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Aí.